o Bolsonaro criou lá Brasil acima de tudo, Deus acima de todos o senhor Lavendoski o senhor está achando que é o STF acima de tudo, não é não, viu Brasil acima de tudo e o Brasil quem representa somos nós brasileiros o senhor sabe que o artigo 142 diz muito bem da carta magna nós temos o direito de ir e vir e de ficar, e no entanto agora durante a essa fadídica pandemia é, em que fizeram os lockdowns os prefeitos genocidas os governadores genocidas que prenderam as pessoas com toque de recolher isso é um absurdo, isso tem que acabar nós estamos num país livre ou pelo menos a carta magna existe então, golpe golpe é o que os senhores estão fazendo golpe é o que os senhores estão fazendo, num país sério, um bandido Solto, é um bandido solto, sem condições de ficar fazendo política. Olha o que, que o, o nosso cidadão do PT, eu me recuso a falar o nome dele, fez. Fechou a praia. Fechou a praia, só ele. Que país é esse, coronel? Mas vamos torcer para que o dia 7 seja um de muita paz, de muitas energias positivas. O senhor sabe que eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo senhor, já pelo seu trabalho, pela sua folha de serviço prestada pelo Brasil. Sabemos e estamos no aguardo de grandes acontecimentos nos próximos dias para que o senhor possa ser é, aventurado aí, para que venha trabalhar junto com a gente. no Brasil. Quando eu falo junto com a gente, é junto com o povo brasileiro, é junto com a nação, é junto com o presidente da República. Que capacidade o senhor tem de sobra. Eu deixo aí as câmeras, o microfone à sua disposição para as suas considerações finais, coronel? Sardinha, eu agradeço aí a, a você, os ser, o, seus ouvintes. É, 7 de setembro é um evento que foi criado em 1822, como se fosse o 4 de julho, onde que todos os americanos se cumprimentam. Então, no 7 de setembro agora, a gente tem que hastear a bandeira brasileira, não só nos jogos de futebol das, da Copa do Mundo, mas sim no nosso 7 de setembro, que, que marca a ruptura com a, o Império de Portugal, feita pelo filho do rei. Então, naquela época, nós não tínhamos um herói. E nem a população brasileira tinha noção do que estava acontecendo. E a mesma coisa aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, com a Declaração da República, para o nosso general. A população não estava sabendo o que estava acontecendo. Certo? E nós rompemos com o, a monarquia de Portugal aqui no Brasil. Hoje a população brasileira sabe. Nós temos um herói. Que chama Jair Messias Bolsonaro. E a gente é, não pactua com a corrupção. Não pactua com o crime. É, aqui, a população de São Paulo já morreu muitas vezes, em, em especial com esse crime organizado do PCC. E outros crimes organizados que São Paulo já teve. É, então, a gente não pactua com a coisa mal feita. Advogado do PCC, essas pessoas que e se alinharam a ele, agora, que nem o talibã está matando a população lá, na, lá no Afeganistão, então a, a, nós estamos num período muito crítico. Em 7 sete setembro nós temos o herói, que em São Paulo ele vai estar, em Brasília e em São Paulo. E a população vai em peso às, às avenidas, às ruas, é manifestar o seu pensamento e com faixas não só em português mas em inglês também para mostrar para o mundo que a população brasileira está indignada o que estão acontecendo porque a mídia não mostra o que você mostra sabinha você é uma pessoa é, eficaz eficiente mostrando o que é o verdadeiro o que é o salutar a gente quer voltar à normalidade essa CPI de circo, que não apresentou nada até agora. Quem roubou? Quem fez alguma coisa? Nada. Enquanto os governadores desviaram milhões e milhões e ninguém se chega a uma, uma prisão. Como aquele coordenador o Gabas, que desviou muito dinheiro, muito. E ninguém fala nada. Ah, então, 7 de setembro, é levantar a bandeira nossa, a nossa bandeira verde, amarela, azul e branca, certo? ostentar a camiseta amarela, a camiseta verde, certo? O nosso sangue é vermelho, mas a nossa alma é de verde e amarela. É isso aí. Cara. A gente nunca vai ter uma bandeira vermelha, nunca vai ostentar uma bandeira vermelha. Agora, dia 12, dia 12, a gente vai ter vários. Desconforto para o Brasil, que vai ter uma manifestação contra é, querendo um golpe, tá? querendo destituir nosso presidente. Então, é querendo que voltar a corrupção. Então, o Luiz Inácio Lula da Silva foi anulada a sentença dele. Ele ficou 569 dias em cárcere. Desviou 54 bilhões dos cofres públicos. Deixou a Petrobras e todos os outros e construíram portos em Cuba, em Venezuela em outros países e os nossos hospitais, que nós precisávamos agora, foram criados os estádios, 12 estádios. Você tem uma ideia, Brasi... oh, Saguinha? Em Brasília tem um estádio, Mané Garricha, que não tem nem um time de futebol. Por que não foi construído hospitais nesse período? E agora ficou culpando o presidente porque falou algumas coisas. O Brasil é o que mais ultrapassou os Estados Unidos em vacinação. Então, é isso que a população vai ir no 7 de setembro. Falar sobre as coisas boas. Não o negacionismo da esquerda. O negacionismo da, da, da ditadura é, da esquerda, a ditadura das da mídias sociais, da Globo, da CNN que não recebem mais dinheiro por isso. Nem a imprensa escrita. Ah, o jornal Estadão, Folha, não recebem mais dinheiro. Então, essa é a grande revolta deles. Não tem. Os artistas não recebem mais dinheiro da Lei Rouanet. Então, eles ficaram revoltados com isso. A, a Xuxa recebeu 8 milhões em 2018. Hoje não recebe mais. A Lei Rouanet é só para as pessoas e estão iniciando a carreira artística. Então, essa é a revolta da esquerda. A revolta da esquerda é o dinheiro. É o dinheiro que foi fechado o cofre. As ONGs de esquerda, as ONGs que só surrotearam, só roubaram o povo brasileiro, estão revoltadas com isso. Certo, Jairinho? Você trabalha, você é um trabalhador. Eu trabalhei 34 anos na Polícia Militar, então... Infelizmente é isso, eu agradeço, Sardinha. Foi muito bom falar com você, falar do meu pensamento. É... O povo brasileiro estão ombreados, e a minha melhor continência, todo o povo brasileiro, é o nosso presidente da República. E ao é senhor também. Muito obrigado. Ter um homem falando, um homem com o um gabarito com respeito que nós brasileiros temos obrigatoriamente de ter por ele, coronel Romero, dizendo a mais pura verdade. Agora, coronel, eu vou discordar um ponto com o senhor. Dia 12 não vai ter encontro da esquerda, não. Vai, não. Dia 12 vai ter encontro nosso, povo brasileiro. Nós não vamos admitir que vocês da esquerda vão a lugar nenhum. Sabe por que nós não vamos admitir? Porque são cinco dias que serão suficientes para nós colocar ordem na casa. Para nós mostrar para o STF, mostrar para o Senado, mostrar para o Congresso Nacional, mostrar para os restos da imprensa antiga que só faturou em cima de nós, que nós brasileiros vamos tomar conta desse país. Quando eu digo nós brasileiros, é o nosso comandante Jair Messias Bolsonaro. Como disse o coronel, e eu concordo em inúmeros gêneros e graus, nosso herói. Presidente, Jair Messias Bolsonaro, o Brasil está contigo, o senhor pode ter certeza, quando o senhor diz, só Deus me tira desta cadeira, eu estou com o senhor, realmente, só Deus, porque só ele tem essa capacidade, porque nós, povo brasileiro, estamos do seu lado, e vamos ficar do seu lado, então pessoal da esquerda, seus esquerdistas de bosta, vocês não vão fazer coisíssima nenhuma, porque até o dia 12 quem decidiu fomos nós, para o bem, e já colocamos, com certeza, a bandeira, depois de ser hasteada amplamente, em todo o planeta nacional, nós vamos até o dia 12, dobrá-la, e entregar com todo respeito, com todas as ponjas necessárias, ao Presidente da República, porque o povo brasileiro quer a melhora, o povo brasileiro quer o bom, o povo brasileiro tem Deus no coração, nós não temos... Nenhuma vontade, nem vantagem de sair quebrando tudo Muito pelo contrário Nós, povo brasileiro Vamos às ruas, sim Vamos parar o Brasil, sim Mas de forma muito calma Muito tranquila, porque nós somos cristãos O Brasil é cristão Nós estamos vendo todas as religiosidades se unirem Estamos vendo a polícia militar se unir essa classe que eu tenho o maior respeito do mundo Porque nós somos um país democrático o artigo 141 da Constituição vai ser, desculpa, é o 142, desculpa, vai ser colocado em prática a partir de segunda e terça-feira, sim. Sabe por quê? Porque nós brasileiros vamos para as ruas. Um beijo gostoso no coração, Jesus abençoe cada um de vocês. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscrevam-se, nós vamos cobrir. Oxalá, se nós não vamos para São Paulo também, lá com o Coronel Homero onde nós poderemos entrevistar aqueles grandes heróis da polícia, aqueles, a, aqueles meninos pujantes, o qual eu saúdo e faço continência com muito carinho. Coronel, beijo no coração, Jesus te abençoe, torço muito pelo Senhor, torço pelo Brasil e de homens, que também torcem pelo Brasil como nós torcemos. Canal Mais Brasil, inscrevam se nele, deixe o seu like, o seu dislike, para juntos nós nos tornarmos maiores, beijo no coração